Diretamente da 40 edição da Expo Inter, em parceria com a Associação Brasileira de Érifor e Brafor, o Portal AgroLink conversa agora com o Igor Saldanha, que é inspetor da associação, e vai nos contar um pouquinho sobre o trabalho que é realizado por ti. Como que é feita essa seleção, o trabalho do um inspetor técnico? Bom, o trabalho do inspetor técnico consiste basicamente em fazer inspeção em criatórios, né? E selecionar os animais, tanto pelo padrão racial como no mérito genético, selecionar quais são os animais com que o produtor vai se preocupar em multiplicar a genética daí pra frente. Igor, quais são os critérios que tu utiliza nessa tua seleção, que tu basicamente baseia o teu trabalho? Uh, existe aí já um padrão racial uh, da raça que é, que é repassado pra gente, né? E a gente procura selecionar, dentro dos animais que apresentam esse padrão racial, os animais que, que têm um mérito, tanto em produção de carne, quanto em fertilidade, e a partir daí que tragam rentabilidade para o produtor. Igor, agora tu está transferindo seus teus trabalhos para Santa Catarina, em outro estado, uh, a pecuária está se desenvolvendo bastante lá, como que tu pretende realizar teu trabalho lá em Santa Catarina? Bom, o início do trabalho vai ser basicamente de fomentar e informar sobre as potencialidades da raça, né? que é uma raça que, caracterizada por qualidade de carne, uma raça que tem uma fertilidade muito alta e que isso acaba dando um retorno de investimento para o produtor. Então o início do trabalho é de fomentar né, essa divulgação da raça e a partir daí arrebanhar novos criadores para a gente estar efetuando esse trabalho da seleção. Correto, Igor. Eu conversei com Igor Sodanha, que é inspetor técnico da Associação Brasileira de Érifor e Brafor. Aline Merladete para o portal AgroLink.